Oh meu, tá vindo mais um lock, hein. Fazer... E aí, o que, que nós faz agora? Nem adianta. gente tem que ir lá embaixo agora. Sim. O que, que acontece? Vamos descer por aqui. Ó, oh, carrega todas as armas. Só uma pelo céu, tem uma passagem benta aqui, hein? Vamos descer aqui, investigar o local. Ó, o Finn já vai explodir a porta. Eles explode ficar a cara do lado. Eu vou ficar, pô. Vamos ficar esperto hein? Vamos ficar esperto. Beleza, ó. Vamos ficar esperto já foi. Uma caixinha colada na parede. Pera aí. Nossa, o cara já tá aqui, tio. Olha, o zumbi Loki, ele já chega acertando o tiro. O primeiro pixel da tela, se for o Chris, já arranca, já arranca tudo. Ó. Ficou preto Loki. Caixas. Tá sempre de olho. Quando tem caixa, tio. os caras te dão felicidade, mas chove zumbi do nada. Você viu que ele são paraquedista, né? Esse jogo aqui é o mais pilantra em termos de zumbi que o Cabinete já viu. O que que acontece? Ó, oh, tá dando mais caixa ali e lock aqui. Oh! Essa parece que tá ficando mais forte, hein? Olha, o primeiro soco do Chris demora três dias. O Leon, em questão de bicudar, ele é mais ágil, hein? Já, eu curti mais o Leon no corpo a corpo. O que que acontece? Vamos dar uma, uma volta por aqui. Parece que tem uns compartimentos segredos. É o quê? Ó, oh, a musiquinha tá intensificada. Isso quer dizer que a treta tá no momento mais forte. Onde é que a gente vai, jogo? Agora? Ó, oh, ó, oh, segue o Loki ali, hein? Oh! Fura, fura ele. Deixa igual a peneira. Eu deixo igual a peneira! Agora, Chris, vai lá. Rapa! Isso! Olha, tem dois lugares pra ir, hein? Tem, tem isso aqui. Será que aquela portinha não abre? Então... A é benta ali não abria, né? Tem duas escadas, vamos, vamos por aqui Ó, já cai dentro da chaminé dos Loki. Beleza, o mano, Chris. Chris oh! Nossa, tá chovendo bala já, jogo O cara tá arrancando ali Você viu a tranquilidade do Chris arrancar paradinha? Os caras a bala, tá oh, curti Essa eu é curti, jogo Ele não enfia o zóio, abre a porta de boa Ele acerta na mesma ah! O cara fura a parede, a arma dos caras para mas não tem como colocar a cara aqui, e aí? Pera aí, jogo. Rapaziada, eu nem sei onde que tá. Nossa, pa... sai! Seu... Nossa, jogo! Ah! Estou muito calmo! Ué, não tem como entrar lá? Ô, os caras furou inteiro por trás, ó. Olha, o pitbull já tá pisando em cima. A melhor coisa que a gente faz é correr igual o bicho. Corre, a Vaza! Beleza, ó, para tá aqui dentro. O que a gente faz agora? Tem que me cuidar essa escada ali, será? Uhum. Oh, o pitboard está lá. Olha ali o Loki, Fica dentro dos tranquilão. Peraí, peraí. Tá rolando as artilharias super cabulosa ali. O cabernet só vai assistir essa treta, hein? Ó, oh, oh. Tem que acertar atrás, tio. Tem que pegar no USB do Lock. Desconecta o cabo dele, ó. Ele tá desconectado, hein? Só tem um. Uma antena parabólica agora? O Chris não quer entrar ali, tio. Pera aí. Olha aí, joga é por aqui? Sim. Rapaziada, era a outra saída lá. O, o caverninho ficou moscando. Foi, foi, rapaz. Aquela outra saída ali já nos indicará. Quer ver? Sai lá dentro. Olha aí. Pela traje, hein, jogo? <risos> uh. Agora, Agora, ó, ó. Caixinha. Pega o loco de costa. Será que essa antena parabólica dele tem que acertar? É, Deve ser, É, amigo. Rapaziada, aquele Loki ali tem uma cara de zumbi do caramba, viu? A Ca... Acho que a Capcom reaproveitou. Era zumbi mesmo, hein? Ah, oh, meu Deus, era zumbi. Acho que a, Ca... a Capcom reaproveitou o um zumbi. O que Ele pega o caminhão! Oh, nossa senhora! Viu? Tacou o caminhão na nossa cara, Dio. Peraí, desce. Pode, ó, vamos pegar os Loki aqui, ó. Por trás. Pegamos bom. Um. Cadê o outro? Nossa, olha os caras. canhão e tudo. O quê? O jogo? Nossa senhora. Onde? Toma essas pastilhas, Chris. Nossa, o cara dá só cabecinha de fora. Pai, o jogo é piranha mesmo, hein? Olha, tá vivo. Pai, eu tenho que tomar mais uma pastilha dele. Vou deixar assim. Olha ali os caras vindo, não O Loki tá vindo. O que a gente tem que fazer? Ó, ó, ó, o cara... Ai, tá explodindo. Ô, oh! oh, jogo, eu tô trocando ideia. Ah, meu Deus, dá um tapinha do amor aqui. Ah, meu Deus, é Sherry. Man, o tapinha da Sherry deve dar vida, hein? É um tapinha... O quê? <risos> vai, o Pitbull just pisou em cima. Olha a cara de zumbi desse Loki, tio. Por que é que vai acertar ele? Beleza. Ó, ó, oh, ó, o oh, oh, Manufinho tá implantando a bomba. Ó, oh, vamos ficar aqui dentro, ó. Oh. Dentro do nosso buraquinho do amor aqui Tranquilo Ó, oh, o Loki levou choque Fazendo, vamos brincar por trás agora Tem como subir na escadinha e montar nele Vamos lá, Chris, vamos ver se tem como Oh, tem, tio Desconecta esse cabo aí, Chris, tem como Nossa, eu reviro, tio Vai o SV puxada tio Anca a fibra ótica do Loki Ah, eu quero ver ele aguentar claro. <risos> Ó, oh, ó. Oh, arrancamos pra fora, paradia. Então é agora. Tem mais lock aqui, Ó, tipo, os oh, caras tudo posicionam de sniper. Eu te uma mão. Pode a melhor arma é a porcaria da arminha. Só que ela tá sem pressão agora. Vou sair pra cá. Precisa, tá, tem que proteger o Finn ali. Ó. Oh. O zumbi passou ali tá de boa. Agora. Ai! Beleza, beleza, beleza. Vaza. Ó, vai ter a terceira arma. Bica esse Loki. Os caras não morrem, jogo. Oh, os caras não morrem. Ó, oh, já tem o um outro na mira. Naipona. Tem que matar o Loki aqui, hein? Ó, oh, os Loki vai, vai atingir. Ataque aéreo. Ai, cai, hein? Ele derreteu, já era O cara virou uma onda gigante Vamos aproveitar, eu ia pegar a experiência ali O jogo não deixou já dei ao piloto as coordenadas Muito por sua ajuda Ei, ei Nós Vocês Todos me My mistake. Tenha a safe flight. Captain, we're crazy for letting him walk away. How many men have we lost to mercenaries like him? He's not our problem. We can't lose sight of the BSA's mission. o Cristo inteirão, hein? a fight o sir. Eu sei o que estamos aqui para, Rocky. Beleza, isso você é não passava. O Caverninha está viajando. Mano, o fim ainda estava sem ter o seu fim. Ó. Ah. Ah. Oh. Beleza, tem uns um locks que viraram pedra. Por um que os locks virou pedra? Okay, Search this place top to bottom. parece a, a mansão da Resident Evil, hein? Código Verônica, né? I'm up It's like in oh. Beleza. Vamos olhar bem aqui, pode Ó, oh, que eu disse? Sempre tem umas caixinhas. Over here. fim já encontrou alguma coisa. Beleza, chegamos na portinha, vamos ver Roger. o que tem aqui dentro oh, Tá rolando umas moscas ali hein Rapaziada, é bom aí que a tá na mão? Nossa, fizeram até uma pintura abstrata aqui Tranquilo, vamos lá Chris Ô, oh, meu Deus, a Ida, essas horas aí... O quê? Ah, você cai fácil, tio. cai fácil. Ó. Espera vamos olhar aqui. A Ida já vazou. Vamos coletar as munições restantes. Ó, tem bastante item aqui dentro, hein? Ah. Beleza, precisamos de gastar uma granada e precisamos de se livrar dessas granadas flash aqui. O cabernet vai ter que usá-las nas batalhas. O que que é com Vamos lá ver. Vamos lá ver qual é que é, tio. Será que ainda, ainda estará no local? Vai lá e vê. Beleza, rola uns sanguinhos mais fortes aqui. O tamanho desse mijatório aqui, tio. É pra mijar ou tomar banho. <risos> Beleza. Rapaz, as paradas de tu, hein? Ó, a pia parece uma banheira, tio. Dá pra entrar aí dentro e tomar banho. Tranquilo. Chris, foco na, na missão. Foco na missão. O que que acontece? Tá suspeito, tá suspeito. Beleza, está rolando mais caras ali embaixo Rapaziada, vamos Simplesmente Carregar as outras armas também, Ó, ó, ó, meu Deus, sabe? selada grande Peraí, que parada é essa? Rapaziada, que, que parada é essa? O QUÊ? Rapaziada, o Troglodita. Esse daí é do mal. Deixa eu ver. Cadê o tamanho do... Nossa, cara. É grande. Tem que punta um fraco essa parada? tem que tacar granada no pé dele. Sai daí, seu modo. Beleza. Agora a gente pega ele, hein. Será que pega? Oh, Chris, Nossa. com uma vida inteira. Rapaziada, o caverno aqui de peito com o Troglodita? Dá nisso. Vaza. Ó. Oh. Ele vem igual dois, um doido, Cuidado. Pera aí, tio. aí. Oh, tem mais, tem mais. Pai, vamos cegar os locos também. Joga aqui. Uma pra cada um. Beleza. É só a frente que pega. Eu acho. Pai, vamos tirar que o cara passa do Loki. Tem dois. Escopeta, escopeta, escopeta deve penetrar os locks, hein? Sai tá da frente. Ó, um já tá sem cara, passa benta. Tá, esse negócio é chefe, tio? Eu acho que um já foi, hein? Os caras é forte, hein? Nossa senhora, cara, passa benta. Eles são realmente vida louca, meu. Beleza. Use pontos de habilidade. Rapaziada, a gente tem que comprar as habilidades aí, porque o Chris tá lentão, hein? Eu tenho que treinar uns três meses de capoeira, hein? Muito músculo o proporcionou lentidão. Não tem como já arrebentar, ó. Tem que esperar, tem que esperar. Acho que não, não funciona assim. Não funciona assim. Beleza. Segue o Loki primeiramente. Ó. É uma granada só, já, já abre a carapaça do Loki. A gente usa o resto. É metalhadora. Ficou dentro do aquário dele. Rapaz, vou jogar mais uma granada. O cara é muito periculoso, tio. Esse é periculoso demais. Agora vai, Chris. Tem como mandar uma capoeira nele? Ai, Chris, eu esqueci! Sai! Nossa, Chris. O cara reage na hora. O jogo é mentiroso. É isso. Nossa. Rapaziada, o cara reage na hora. Parece que eu não a capa, tio. O que, que acontece? Se você não dá soco nele, ele fica tonto um tempão. Se dá um soco nele, ele fala, ah, mano. Vai ter que apoiar, Chris. Vai ter que apoiar. Beleza. Rebenta. ó velho. arminha é a arma mais preciosa. Eu tô falando. Tô falando. Você tenta tiro de escopeta, nada. Pega a arminha, tio. Picota. O que que é yes. acontece? Oh. Ó, armas biológicas neutralizadas. Mas stay em seu lugar. Rapaziada, apanhamos feio aqui, hein? Dava, dava pra ter passado de boa se o Caverninha não, não tivesse enfrentado os Locks corpo a corpo. Vai, aprendemos a lição. Aprendemos a lição. Não se brinca com esses tipos de monstros Locks. O que que acontece? Rapaziada, vamos com calma aqui. Momento silêncio. Beleza. Pelo menos munição. já vai estar no bolso. Uma coisa que a gente aprendeu ao longo do percurso. Sempre carregue todas as armas. Ah. Se tiver munição. Descobre, <risos> então tem. Beleza. Rapaziada. É aqui. Ó, ó, ó. Já vai levar. Ó. Rapaziada. Oh. A arminha é boa, viu? Jogo! Peraí, ah! tem atrás? Ô oh, meu, a camara. Rapaziada, eu vou arrebentar esses locks aqui. Essas granada benta mesmo. Vai lá, faz balada. Vamos lá, Chris. Ô oh, meu Deus, seu lock não foi afetado ali. Ó oh, o jogo. Ó oh, meu Deus, do céu. até ele tirar do, do bolso. Beleza. Tá, tão tá, indo ruim, mas tá, tá passando. O que que acontece, tio? Momento de respiração Revistando a salinha Beleza, é aquela porta, mas com certeza aqui não vai estar tá, Ó, ó, caixinhas Caixinhas Ó, oh, meu, planta vermelha Muito bem-vinda Ô oh, meu, agora só tem vermelha, hein Beleza, a gente precisa de uma planta verde agora Tranquilão Em direção à porta Ó, oh, mano, o fim já deu a primeira Bicada ali É seringa? C virus. Oi, oh, de novo? Hmm. Nice to see the cavalry here. Who are you? I work here. My name's Ada Wong. They held me hostage. C virus. That must be what's creating those juavo. Yeah. I heard them saying something about that. What else did you hear? Maybe you could put your guns down. Not until you give us a reason to. Oh, Greece. Neo Umbrella. Neo Umbrella. The organization supporting the guerrillas, or at least I think that's what they were calling themselves. So the Sea Virus came from them. That's all I know. Thank you. We appreciate your cooperation. Finn. You're in charge of keeping her safe. Yes, sir. Keep an eye on her. We'll do a carinha day, the tio. Mal sabe os caras que ela é ninja. We're turning to foyer now. Come on, I'll show you a quick way back to the entrance. Rapaziada, aí ele vai zoar como sempre. Ela sempre sai zoa e sai voando com a corda, tipo o Spider-Man, rapaziada. Ó, ó. O cara tá tomando soro aqui. Explodiu o negócio e voou na parede. Sim. O que que acontece? Acho que era só isso mesmo, hein? Aqui foi de onde a gente veio. A portinha já foi aberta ali. Perdez, vamos carregar essa arminha só pra ficar tranquilão. Que morro, chovendo bala. os trogloditas são muito fortes, tio. segundo chão! O fogo vamos é lá pra cima? O cara falou, tá falado. Peraí, tem... Tipo... tem... Pera, como que é a Ida saber essas paradas, Parada, hein, tio? Pabreirão! O cara ia ficar lá, hein? Hum. <risos> o Loki quase fixe, viu? Raspou a franja. please, Peraí. just try to stay out of the way. Peraí, que parada é essa? O quê? É lagarto? Oh. Nossa! Ô, oh, Crazy, ele não agacha, tio. Soltei o um botão. Ô, oh, meu Deus. Peraí, peraí. Aí. Agora ele agachou. Ó, oh, o jogo pilantra. Eu não oh. posso avançar eliminarmos hostiles! Tem que eliminar os hostiles! Ah, seu hostiles! A <risos> metralhadora de perto ela suga, hein? suga, é só segurar o gatilho. Rapaziada, ó. Oh. Aí ah, eu quero ver se ele aguenta, tio. Explosão dentro do rim dele. Nossa, Chris, é isso? <risos> Nossa, Chris. Ah, errei, tio. Deu uma capoeira louca no cara ali. Ai, ele saiu fora. Cuidado. 30 Loki na frente atrapalhando o Chris. Oh, os caras atiram também, jogo. Esqueci. Tudo nesse jogo atira. Os caras atiram dente. Não sei quem atira. Eu Acho que é dente. Pai, vou ter que cegar os Loki, hein. Ele se esconde ó, lá em cima, tio, os caras se camuflam. Não tem um bicho burro nesse jeito rezident aqui, não, tio. Ó. Abriu, levou. Ó, agora ele morre lá em cima e a gente fica sem o item. Ô, jogo pilantra. Ó, ó, ó, o Loki voltou aqui, hein. Ô, Chris. Oh, meu Deus. Esses comandos aqui. Você vai uma felicidade às vezes, viu? Ó. Ó. Tamanho do troféu aqui, tio Beleza o cara... uh, oh, oh. Explodiu a parada O Cavaleiro vai desvendar a parada Beleza, você aperta espaço, o cara agacha Você aperta pra cima, ele volta Mas na hora da treta O Loki não volta <risos> é, Tá funcionando, hein? Beleza, a arminha já apontada Ação e diversão De perto é voltar com a escoprinha Aqui é a curta distância Ó, oh. tá rolando uns inimigos cada vez mais sinistro, hein? Ó, oh, barulhos. Olha lá, olha lá. Oh, é o mesmo? Não, oh, fala que é mentira. Tem mais deles? Olha, o hein? Nossa senhora, agora é mistura, tem tudo. Granada pra quem tem, tio. Frita os lock. É Cris. Isso. daquilo. Isso. Macai morreu, hein? Morreu lá, Um já foi? É bom no caneco, rapaz. Pois é, tem que ficar spray, os lock cai do céu. Just hold it together people. Yes sir. Yes sir. Ó, oh, ó, oh, tá escutando espaço, tio? Eu não escutei não! Eu não escutei não! Beleza! Ó, oh, ó. Oh. Aqui vai ter, tio. Tá na portinha. Roger! A Ada some do nada. Eu o Oh meu Deus. Não, um jogo O que eu disse? Fim mosca, tio. Ih? A Ada? Ada. escorte. Aqui me by. Olha isso aí, é pilantra, hein? Vivo Supremo Que sinistro Make